Salve tropa! A esse ponto, você já deve ter ouvido falar da falência de alguns bancos americanos. Isso vem se repetindo em ciclos e ciclos, de uma forma infinita, até que o povo mundial inteiro perceba o desastre que é quando o Estado interfere na economia. Estão falando de recuperação de injeção fiscal do Estado para salvar esses bancos. O que é um completo absurdo na ótica da livre iniciativa, na ótica da concorrência. Faliu é porque fez algo errado. Se um banco que recebe o dinheiro de todo mundo com baixos juros e mete um juros enorme para as pessoas consegue falir, é porque talvez ele mereça falir, não é mesmo? E esses são os impactos que podem ocorrer aqui no Brasil também a nossa bolsa começa despencando como eu mostrei no vídeo anterior o dólar mesmo assim não para de subir e o medo das pessoas começa a acumular será que é seguro deixar seu dinheiro no banco será será então primeiro alguns resumos aqui Ibovespa oscila entre perdas e ganhos na faixa dos 103,6 mil pontos por aqui Haddad diz que pretende levar arcabouço fiscal a Lula nessa semana e que Brasil tem gordura contra a crise bancária. Bom, a gente já ouviu isso antes. Hum, vocês lembram quando foi? Quando Dilma, lá eu acho que em 2008, se eu não me engano, disse que a crise mundial ia chegar como uma marolinha no Brasil? Ah, tá bom, com o Ibovespa caindo mais de 1% hoje, vocês acham que isso é mesmo só uma marolinha, né? É, são caras de pau, como sempre. Lá fora, quebra do SVB eleva o sentimento de aversão ao risco. Com as bolsas em Nova York oscilando entre o positivo e o negativo, dólar vai a 5,21 e os juros futuros caem. Ações da Petrobras puxam quedas junto com bancos e petroleiras juniores. Vale avança enquanto Via e Magazine Luiza disparam. Tá? Aí nós vamos... A solução mágica ao papai Estado vindo ajudar os pobres banqueiros, né? Lotadinho. Oh, eles estão tão pobres, eles faliram, precisam de ajuda. Porque quando o cidadão comum entra em falência, não tem ajuda do Estado em nada. Porque simplesmente quando o empresário, o microempresário fale, não vem ninguém em socorro. Mas quando esses mega bancos estão em prejuízo, logo logo já tem ajuda do Estado não é mesmo né curioso o presidente dos Estados Unidos Joe Biden prometeu nesta segunda-feira fazer o que for necessário para enfrentar a ameaça de uma crise bancária após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank que forçaram os reguladores a investir com medidas de emergência a breve declaração de Biden na Casa Branca, antes de viajar à Califórnia, veio depois que as medidas do fim de semana dos Estados Unidos para garantir depósitos no SVB, um credor focado no setor de tecnologia, não conseguiram tranquilizar os investidores sobre a saúde de outros bancos ao redor do mundo. Então o que, que isso faz? Um efeito cascata. Hum, tem dois bancos falindo. Eu vou deixar meu dinheiro no banco ou vou sacar tudo agora? E aí que vem um grande problema. Os bancos, acreditem ou um não, não tem esse dinheiro todo guardado. Todo banco sobrevive com a ideia de que você vai depositar o dinheiro lá e não vai sacar todo mundo junto. Então eles pegam esse dinheiro, investem na própria empresa, emprestam para as pessoas com juros altos É assim que os bancos funcionam, não é mesmo? É tudo para cuidar do seu dinheiro. Claro que é. Uhum, uhum. Tá bom, certo? Aí o que, que acontece? O índice bancário europeu, Stocks, caiu 5,8% na segunda-feira. estava caminhando a caminho de sua maior queda em dois dias desde março de 2022, logo após a Rússia invadir a Ucrânia. O Commerzbank Bank da Alemanha caiu 12,7% enquanto o Credit Suisse atinge um novo recorde de baixa depois de cair mais de 15%. Ah, a gente tem gordura, sim, sim, a gente tem muita gordura para queimar, não é mesmo? O que, que ele quer dizer com isso? Vamos aumentar os impostos dos brasileiros. Vocês estão pagando pouco imposto. Vocês acham que o Paulo Guedes ainda está como ministro da economia? Não, não é, é claro. Alguém tem que pagar essa conta. Sistema bancário é seguro. Biden diz que a ação rápida de seu governo no fim de semana deve dar aos americanos a confiança de que o sistema bancário do ZUA é seguro, acrescentando que pedirá ao Congresso e aos reguladores que fortaleçam as regras bancárias. Os americanos podem ter certeza de que o sistema bancário é seguro se os depósitos estarão lá quando você precisar deles, o que é uma completa de uma mentira. Ah, tá bom, tá bom, os bancos estão falindo, mas já que o João Bidé falou hum, então não tem problema, né? Tá tudo ótimo, ah, super seguro é um golpe o sistema bancário internacional inteiro é um golpe por quê? Porque é o Estado que define esses bancos, inclusive no nosso próprio país quando o Estado determina quanto que vai ser os juros quanto que você pode ou não pode emprestar, quanto que você pode ou não pode receber desses bancos, o Estado tá interferindo na economia e logo, logo, esses bancos todos vão falir, e vocês acham que Nubank e tantos outros não têm relação com esses bancos? É claro que eles têm, certo? É óbvio, e é por isso que está todo mundo desesperado no mundo inteiro. Ele destacou ainda a ação de autoridades locais para lidar com os problemas no Silicon Valley Bank e no Signature Bank. Contribuintes não arcarão com prejuízos. Biden disse que, ao saber do problema nos bancos, já instruiu sua equipe a lidar com o problema, e disse que a resposta veio a partir da sexta-feira. Ele elogiou o trabalho de reguladores para assumir o controle dos bancos, bem como medidas imediatas no Tesouro. Todos os clientes com depósitos nesses bancos podem ter certeza de que serão protegidos e terão acesso a seu dinheiro já hoje, garantiu Biden. Ele acrescentou que os contribuintes não arcarão com os prejuízos, mas o dinheiro virá das taxas pagas pelos bancos para o fundo de seguro dos depósitos. Biden disse ainda que o comando do banco será demitido e também que os investidores não serão protegidos eles sabidamente tomaram um risco e se esse risco não compensou investidores perdem dinheiro é assim que o capitalismo funciona comentou que capitalismo que mentiroso que cara de pau tá é a seguinte quando você tem um banco onde quem tá controlando agora é o estado quem garante os depósitos são o próprio estado agora como é que você vai se sentir seguro dessa forma? Ah, o banco faliu, mas não se preocupe, eu coloquei um cara da minha equipe lá para cuidar, vocês vão receber. Agora, você que investiu em ações desse banco, faz o L é aí, otário. E é a mesma coisa em todos esses bancos. Como é que alguém pode ter alguma segurança? de repente a bolha explodiu. E ninguém mais vai colocar um centavo em banco nenhum. Porque a partir do momento que o cara diz ah, isso que é capitalismo. O capitalismo implica no oposto do que ele está falando. Se você está dizendo que né? Ou você vai colocar um, o, o seu funcionário no banco, do, o funcionário do Estado no banco, isso nunca vai ser capitalismo, nunca foi, nunca será. É uma esses socialistas, eles sempre dão risada na nossa cara, porque o povo não faz ideia de como funciona. Acha que é normal isso, acha que é super normal o Estado vir interferir em bancos dessa forma, tá? O presidente ainda disse que o governo pretende apurar como os problemas ocorreram para punir eventuais responsáveis e evitar novos episódios do tipo, ele comentou que o governo anterior recuou em algumas regulações e que o Biden deseja agora reverter, ou seja, na dúvida culpa o Trump, na dúvida culpa o Bolsonaro, culpa a gestão anterior, é o que esses caras sempre fazem e não estão nem aí se pessoas perderam toda a grana deles, você perdeu todos os seus investimentos, se você faliu, ele não tá nem aí, ele vai falar que é capitalismo enquanto eles estão controlando esses bancos como zumbis são bancos zumbis nesse momento o banco não tem mais dono que por um acaso fez a mesma coisa que com as americanas, eles Liquidearam todas as suas ações, rapidinho, e aí o povo falou, ah, vou comprar ações desse banco. E vocês acham que vão ser punidos? Perguntem-se o Lehman, aqui aquele que financia a Tábata do Varal, se ele vai ser punido de alguma forma. É óbvio que não. Esses caras que se ancoram no Estado é por simples engenharia, eles não estão nem aí para nós. Ao invés de serem punidos, não, eles vão ser recompensados e o país vão aplicar mais um golpe na próxima empresa. É assim que funciona, tá? Então, os bancos aí tudo indo né, em ladeira abaixo, todo mundo falindo e fica como, tá? O que é o SVB e por que o banco quebrou? Diz aqui, maior colapso bancário dos Estados Unidos desde a quebra do Washington Mutual em 2008. Lembra quando a gente falou? mesma história, mas isso é só uma amarelinha, a gente está cheio da gordura, tá bom? Não se preocupem. Uhum, uhum, uhum. A falência do Silicon Valley Bank é consequência direta do aumento da taxa de juros no país e da desaceleração da, da, das companhias de tecnologia. O principal banco das startups enfrentou uma crise de capital após uma súbita corrida dos clientes para resgatar as suas aplicações. O colapso na última sexta-feira foi seguido pela intervenção dos reguladores fiscais. O que não esperavam para agir evitando o erro de quase 15 anos atrás. Mas afinal, o que é o SVB? Pouco conhecido, não interessa o que é o banco. Interessa que ele entrou em falência, porque novamente o povo foi lá e resolveu sacar o dinheiro. E é assim que acontece com esses bancos, que são não é, apenas tentáculos do Banco Central apenas tentáculos do Banco Estatal e isso vai voltar a se repetir seja daqui 15 anos ou no próximo mês ou outros bancos vão entrar em falência mundial assim que as pessoas começarem a entrar em desespero e sacarem todo o dinheiro todos os bancos vão entrar em falência então se você acha que você tem ações em algum banco se você acha que suas ações estão protegidas fique de olho certo por último, apoie o nosso canal através da nossa oitava rifa e concorra a mil reais do Pix. Tamo junto, muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.